É, darmos é, conhecimento à Sociedade Piauiense, à Sociedade teresinense, principalmente sobre o inquérito que trata sobre a morte do ex-prefeito Firmino Filho. Nós acabamos de conversar com o delegado titular da Delegacia de Homicídios, o delegado Francisco Pareta, e ele nos informou que foi concluído ontem, dia 5, e ontem mesmo encaminhado para o juízo de direito não é, da, da vara competente, ali da região da Zona Leste de Teresina, na Avenida Jockey Club, onde ocorreu a morte do prefeito, no edifício Manhattan Center. Exatamente é, pertinho ali da, da Avenida Homero, Cachelo Branco, bem no coração do, do Jockey Club de Teresina. E o, o Baretta, na conversa que teve conosco, ele nos disse que foi uma morte realmente violenta. O ex-prefeito foi encontrado morto no dia 6 de abril do ano em curso, lá na calçada do Manhattan Center. Ele teria caído de uma altura de 14 andares. De acordo com o Bareta, os exames periciais e testemunhais se harmonizam e são coerentes, mas no decorrer da investigação, o delegado teve que representar por medidas cautelares é, que realmente houve a necessidade de decretação do sigilo da investigação mas posso garantir, segundo ele, que o inquérito foi concluído mostrando todas as circunstâncias em que morreu de forma violenta o ex-prefeito de Teresina, doutor Firmino Filho, foi o que nos disse o Bareta. Bom, eu queria mostrar para vocês aqui o resultado desse diálogo com o Bareta, que são os áudios da minha conversa com ele, que ele nos repassou e como se trata de autoridade pública, nós inclusive encaminhamos para ele é, uma solicitação para utilizar aqui na live do nosso canal Tony Rodrigues Além da Notícia. Eu queria mostrar trechos desse diálogo. Vamos ouvir. Bom dia, meu caro Tony Rodrigues. Na realidade, o inquérito policial foi concluído e remetido ontem, no final da tarde, ao Poder Judiciário, para que haja vista, abra vista ao Ministério Público que deverá analisar todo o instrumento investigatório. São 511 páginas, onde os exames periciais e testemunhais com a oitiva de pessoas se harmonizam e são coerentes mas no decorrer da investigação o delegado o presidente do inquérito, doutor Divanilson teve que representar por medida cautelares o que levou ao magistrado a decretar o sigilo da investigação mas posso lhe garantir que o inquérito policial foi concluído com todas as suas características e instrumentalidade mostrando Todas as circunstâncias da morte violenta em que morreu o ex-prefeito Teresina, Firmino Filho. Lá não tem ilações, não tem suposições. Lá tudo é. O que lá, o que lá está demonstrado está provado. E, e eu acredito que, no nosso entendimento, a investigação está completa. Mas agora vai caber a análise do Ministério Público, que deverá se manifestar. E também a apreciação do douto magistrado. Bom, o que é que vai acontecer agora? O Ministério Público recebe o inquérito, são 511 páginas, de acordo com o delegado Bareta. Recebe o inquérito, faz uma avaliação prévia de tudo aquilo que se encontra dentro dos autos, do né, bojo desse inquérito, e vai decidir se precisa de novas investigações. É, aliás. No caso, o MM vai abrir o MM juiz que recebeu o inquérito, vai abrir vistas para o MP. O MP analisa e verifica se precisa de novas investigações. Caso ele considere que o inquérito está completo, está robusto, aí ele já pode apresentar as suas argumentações junto ao processo que agora corre em segredo de justiça, de acordo com o que nos informa o delegado Bareta. Mas vamos continuar ouvindo o que ele nos transmitiu aqui através do, do nosso WhatsApp. Foram ouvidas 17 pessoas, inclusive fora do estado do Piauí, o que traz uma robustez ao inquérito, tanto na parte pericial, todos os laudos periciais estão devidamente acostados aos autos, como também a oitiva de pessoas. Todas as diligências necessárias para esclarecer o fato em toda a sua plenitude foi realizada. Exatamente, foi exatamente isso que ele nos disse, todas as diligências realizadas foram colhidos materiais, os depoimentos, tudo isso foi é, combinado no sentido de, de verificado, né? fez-se uma verificação, uma combinação de saber se aquilo que foi dito pelas testemunhas, 17 pessoas ouvidas tanto em Teresina, no estado do Piauí, quanto em outros estados, com aquilo que a perícia pôde constatar no que foi recolhido junto ao local, né, lá no edifício Manhattan Center, na Zona Leste de Teresina. É, e aí, a partir daí, ele afirma que se trata de um inquérito robusto. Foram colhidas provas materiais que explicam exatamente, de acordo com o Vareta, é, como ocorreu a morte do ex-prefeito, que ele considera violenta. Mas ele não nos antecipa, ele não nos informa, qual é a conclusão do inquérito? Exatamente porque existe essa, esse impedimento. Não é? O juízo de direito decretou sigilo sobre os autos, portanto não se pode ter acesso à informação específica. Foi isso, foi aquilo, não é? Mas lá no inquérito, o delegado Divanilson Nilson Senna, que é o presidente do inquérito, importante esclarecer que o delegado Bareta fala pela Delegacia de Homicídios, ele é o titular da Delegacia de Homicídios, portanto ele coordena todas as investigações em andamento na Delegacia de Homicídios. São vários delegados e ao um delegado de Vanilson Sena é, coube a investigação sobre o caso Firmino Filho. E por que Delegacia de Homicídios? Porque toda morte, ele já explicou, é, em oportunidade anterior e nós registramos aqui no canal e lá no TR Notícia, na nossa página na internet, toda morte violenta ela é investigada inicialmente como homicídio. A posteriori, depois que você descarta todas as hipóteses de aquela pessoa ter sido assassinada, aí é que se vai para qualquer outra perspectiva dentro do que aconteceu. Mas vamos a, a uma outra fala do delegado Bareta. Contudo, nós não entramos no mérito da investigação por haver a decretação do sigilo da investigação. Então, agora, só o magistrado, o doutor juiz de direito e o Ministério Público para que, após a análise, possam se manifestar. A Polícia Civil do Estado do Piauí, através do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, está dando por concluída essa investigação. E sendo necessário, o Ministério Público achando necessário e o magistrado acatando, nós estamos pronto e à disposição para qualquer outra diligência que realmente seja necessária. Tudo bem, então esse foi o resumo do que nos disse hoje pela manhã, agora há poucos instantes, o delegado Bareta, Tudo que nós conversamos com ele, a matéria ela já se encontra no site, é, sob o título exatamente... Polícia conclui inquérito sobre caso Firmino, morte violenta. E a foto do, do delegado Bareta, logo abaixo a foto do, do ex-prefeito Firmino Filho e as informações que constam da nossa matéria, que constam também de matérias feitas por outros jornalistas e outros sites. É, bota o nome de quem paga, que é o cidadão. Nosso amigo Torre de Vigilância está colocando aqui. Eu vou. O competente delegado Bareta tem credibilidade e vai desvendar esse mistério da morte do economista, professor e ex-prefeito Firmino Filho, de saudosa memória. Esse aqui é o, Alexandre, é o Alexandre Araújo, que é o nosso Alex Brasil, lá da zona sul de Teresina. Homem forte da zona sul de Teresina. E o autor de vigilância não, não colocou aqui maiores é, observações ao seu comentário. Mas era exatamente isso que nós gostaríamos de colocar aqui nessa live e, claro, agradecer a você que está conosco aí, que assistiu aqui, peço que você deixe o seu comentário, não é? quais são os questionamentos que você tem acerca desse caso, para que, evidentemente, a gente possa aqui tratar sobre isso, que teve uma grande repercussão. A própria memória do ex-prefeito Firmino Filho foi violentamente agredida depois de sua morte. Já vi outros casos de mortes de pessoas comuns, de autoridades, e não houve virulência nenhuma. A pessoa recebe aquilo com um sentimento de pesar. No caso do ex-prefeito Firmino Filho, é lógico que a grande maioria da população recebeu com um sentimento de pesar, porque se trata, sem nenhuma dúvida, de uma pessoa muito querida admirada em Teresina, foi prefeito quatro vezes, foi o vereador mais votado da história de Teresina em todos os tempos de sua história, foi também deputado estadual mais votado de Teresina no seu período, que foi no pleito de 2010, e realizou administrações, é, realizou administrações extremamente vantajosas para a população de Teresina, tanto é que não foi superado nem antes e me parece que não vai ser depois, né? a se considerar a pasmaceira em que se encontra a atual gestão do doutor José Pessoa Leal, o doutor Pessoa, mas enfim, não é essa a questão, a questão é a seguinte, vilipendiado a memória, agredido o nome por alguns elementos encastelados em determinadas instâncias de poder, que a gente sabe muito bem quem são e onde estão, e que difundiram informações completamente deturpadas, completamente agressivas, apenas para agredir mesmo. Né? Parece até que havia um prazer em agredir uma pessoa como Firmino, que era um cidadão de índole pacífica, de índole tranquila, ao longo de muitos anos de convivência como jornalista com o ex-prefeito Firmino Filho e também como é, auxiliar, porque fui diretor de uma, da emissora da Rádio Cultura FM de Teresina, na sua gestão última. Eu nunca ouvi, em momento algum, alterar a voz, responder a ataques, a não ser quando, evidentemente, no calor dos discursos político-eleitorais, em campanha, ele fazia os seus pronunciamentos. Isso elevava a voz para dar a ênfase necessária ao que ele estava colocando, mas não porque estivesse, de qualquer maneira, afetado ou perturbado por algum tipo de violenta emoção. Ele tinha um controle da situação política, da sua situação né, emocional, frente aos desafios políticos que enfrentava. Mas é, lamentavelmente, esse fato que aconteceu depois que ele faleceu, não obstante o fato de que, na grande maioria dos casos, nós tivemos manifestações de solidariedade. Nós tivemos manifestações de pesar e de um profundo sentimento de perda mas também não se pode esquecer o fato de que pouco tempo antes de eh, morrer o ex-prefeito Firmino Filho vinha sendo agredido cotidianamente, diuturnamente, por pessoas que até pouco tempo eram aliados políticos, por pessoas que até pouco tempo haviam convivido como assessores formais ou informais. Então essa é a realidade, eu recebi várias vezes inclusive mensagens nas minhas redes sociais para que eu manifestasse o seguinte, onde é que estão os amigos de Firmino Filho que não o defendem? E nós fizemos essa manifestação é, na TV Piauí, fizemos essa manifestação aqui no canal e produzimos matéria também para o TR Notícias, se você fizer uma pesquisa, lá vai estar essa matéria no campo política. Onde estão né, os que não defendem? Né, que veem a, a, a gestão ser agredida, que veem a honra, isso ele estava vivo, é, ser agredida, e não se diz absolutamente nada em defesa do ex-prefeito. Agora que ele já faleceu, é bem complicado né se apresentar qualquer tipo de, de manifestação nesse sentido. Mas era isso que nós tínhamos para colocar. O inquérito conclui, segundo o Bareta mas não se divulga agora por determinação do próprio Poder Judiciário. E a qualquer momento nós traremos outras informações sobre fatos e com inteira exclusividade aqui para os nossos espectadores do canal Tony Rodrigues Além da Notícia. A matéria completa você acessa lá no trnoticia.com.br. Deixa o seu gostei, não, é? não esquece de deixar, não esquece de se inscrever é, no canal, de ativar as notificações do sino para receber informações toda vez que eu publicar um vídeo novo e compartilhar. São quatro etapas. Né? A primeira é deixar o seu like depois é se inscrever ou verificar se a sua inscrição está valendo. Depois é ativar as notificações do sino. finalmente, compartilhar com amigos e familiares e também admiradores que eu sei que vocês têm em grande quantidade para que o nosso canal continue ganhando relevância e a gente possa trazer cada vez mais informações exclusivas aqui para os espectadores do Tony Rodrigues Além da Notícia. Grande abraço, muito obrigado e até o nosso próximo encontro. E tem vídeo novo no canal. Hoje eu estou tratando sobre... O